Fala, Just Dancers! Faltam menos de 9 horas para serem liberadas as novas prévias da Game School. Como eu disse no vídeo anterior, provavelmente teremos 12 novas prévias. E agora a noite foi liberado o último teaser. Nesse último teaser, vemos um cenário do Faroeste com um Cactus e um chapéu rosa de vaqueiro. Isso daria a entender que poderia ser mais uma música do álbum Joanne Wayne, da Lady Gaga, como John Wayne. Mas na legenda temos It's time to dance till you can't no more. Aqui podemos concluir então que com certeza esse teaser é do grande sucesso Old Town Road, do rapper Lil Rex. Yeah, a canção bateu o recorde mantendo-se por 19 semanas seguidas do top 1 da Billboard, perdendo o curso apenas hoje para a canção Bad Guy. Da são essa que sabemos também que estará no jogo, graças ao trecho da letra, que foi citado no site do órgão de classificação indicativa ERSB. Mas voltando a Ultra Rowan, fica ainda a dúvida de saber qual versão da música será usada, pois o remix com Billy Ray Cyrus é a versão mais popularizada. Mas também há outros remixes, com com Diplo e até com o grupo BTS. É improvável que essas outras versões sejam as escolhidas. Mas, ainda assim, é possível também. Essa música tem sido um grande sucesso, e eu gosto muito dela e do artista Lil Nas X. Se você também está ansioso por ela e quer ver como poderá ficar no jogo, confira o fanmade de Outer Road, do canal Jay, que foi publicado hoje mesmo, e sou eu quem participo, sendo o coach nesse fanmade. Vou deixar aqui no link, no card e na descrição do vídeo. Pois, então, Agora acabaram os teasers da Gamescom, mas ainda temos quatro músicas desconhecidas para descobrir amanhã de manhã, às quatro e meia, quando saírem as novas prévias. As minhas apostas são as músicas, só carnaval e Keep in Touch, que já estão confirmadas. E alguma música de videogame, por exemplo, como Green Hill Zone, do Sonic, e talvez uma música mais antiga, dos anos 80 e 90. Amanhã descobriremos juntos as novas músicas, e farei meu vídeo de até então, Durses! E não se esqueça de deixar um joinha para apoiar o canal. Muito obrigado por acompanharem essa série de videoanálises. Grande abraço e fui!